O que impede as pessoas de meditarem e renovarem a própria alma? Acreditamos que a resposta seja dispersão e inquietação. Acreditamos também que a vida pede pausas e, na vida moderna, estamos cada vez mais conectados com o mundo e desconectados de nós mesmos. Nos próximos três minutos, vamos apresentar uma ideia inovadora que muitos chamam de silêncio interior, porque ajuda a silenciar as dispersões e as inquietações para ouvir o próprio coração libertando o amor e a felicidade que existe dentro de cada pessoa. Há mais de uma década, ajudamos as pessoas a educarem a própria mente e a utilizar seus recursos internos para atuarem com mais calma, alegria e assertividade. E para alguns até começarem a ter mais foco e produtividade no dia a dia. Mas como funciona? Primeiro vamos entender como o silêncio afeta o nosso cérebro. Segundo pesquisas, o silêncio ajuda a revelar o potencial de uma pessoa. Ele ajuda no crescimento de novas células do cérebro no hipocampo, que responde pela formação das emoções. O silêncio ativa a memória. Ele transforma a informação de memória de curto prazo em memória de longo prazo. O silêncio estimula os reflexos. Em silêncio, o cérebro passa para o modo organização, onde recolhe e processa a informação. Dessa maneira, o silêncio se torna um remédio anti natural, do qual todos nós precisamos. E a meditação é a ferramenta para alcançar esse silêncio interior. Meditar é simples e qualquer um pode fazer. Só que muita gente, quando tenta meditar, esbarra em três grandes problemas. 1. Um, dispersão. A mente fica lembrando de milhões de coisas que tem que fazer. 2. Inquietação. O corpo fica inquieto. Parece que é impossível não se mexer. E isso leva a frustração. Às vezes a pessoa se irrita dizendo não tem jeito para isso e desiste de meditar. Para ajudar as pessoas que querem superar esses obstáculos, estamos disponibilizando gratuitamente o curso online Meditação do Zero. Meditação do Zero ensina passo a passo, desde os conceitos básicos, para que você possa meditar, para que você possa acessar esse silêncio interior e transformar a sua vida. Você já deve ter ouvido falar que meditar transforma vidas. Então, preencha o formulário, clique no botão e descubra, na prática, por que meditar transforma vidas. Meditar ajuda a libertar o amor e a felicidade que existe dentro de você. Agora você também pode aprender a estabelecer a sua conexão interior, o equilíbrio mente-corpo e cuidar da sua evolução pessoal. Este é o primeiro passo para superar a dispersão, inquietações e frustrações que também comprometem o seu foco e sua produtividade. Preencha o formulário, clique no botão e acesse agora mesmo. Se fôssemos cobrar o que realmente vale esse treinamento, talvez você não pudesse pagar. Mas ao contrário, queremos ajudar a todos nesses momentos difíceis. Por isso estamos disponibilizando o acesso gratuito ao curso Meditação do Zero. Isso mesmo, clique e inscreva-se agora, é por tempo limitado. Você realmente não tem nada a perder. Essa oferta é temporária, mas os benefícios são vitalícios